Eu vou deixar agora a palavra com a Priscila, ela vai passar algumas informações bem valiosas para a gente hoje, umas dicas importantes, é, para vocês conseguirem otimizar os bons resultados no desafio, no final, no peso da balança, e para o resto das suas vidas também, tá bom? Não só no desafio. A ideia é que vocês devem o, o valor do desafio para o resto das nossas vidas, para os vossos novos hábitos, essa mudança em vossas vidas, para que tenham uma vida mais saudável para sempre, tá bom? Sejam bem-vindos. Vou passar aqui a palavra para a Priscila, tá bom? Bom dia a todos. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu sei que vocês já estavam cansados da caminhada ou fracos, com fome, não, né? Tá todo mundo bem alimentado, né? Gente, então olha só, nós vamos falar alguns passos para o emagrecimento, mas quem não quer emagrecer é muito bem-vindo também, tá? Porque a gente vai falar sobre vida saudável, sobre alguns hábitos interessantes, independente do peso corporal ou de percentual de gordura, tá? E aí, para começar... Eu gostaria de convidar vocês para sentar numa posição confortável. De preferência com os pés no chão, tocando a sola dos pés no chão. Com a mão ou em cima da perna, palma voltada para baixo ou palma voltada para cima. Com o braço bem confortável, bem relaxado. E fechar os olhos só por três segundos. Respire em fundo. Sinta o ar entrando. Saindo. A cada respiração tentam relaxar um pouco o corpo. Sintam a perna relaxada e descansada. Os braços relaxados e descansados. Alivie tensões das costas, do pescoço. Tentam ficar aqui nesse momento. Aqui e agora. E lentamente podem mexer um pouco. Dá uma alongada, dar uma espreguiçada. Abrir os olhos. E a gente começa assim, se conectando um pouco trazendo a respiração para esse momento, tentando trazer a mente para esse momento e o que, que isso tem a ver com a alimentação? É nosso passo 1. Um. Como a gente come? Na hora que a gente vai fazer a refeição, a gente está presente naquele momento? A gente percebe que vai se alimentar, a gente presta atenção na comida, no sabor da comida, na mastigação, na cor que tem naquele prato, como é a forma de comer, né? Eu estou num ambiente tranquilo, eu estou correndo, como em pé, como dentro do carro, saio com comida na mão, desesperado, comendo. Com quem você come? Você come com companhia? É uma companhia agradável? É a sua própria companhia? A gente não precisa comer com outra pessoa, mas a gente pode comer com a nossa companhia, prestando atenção naquele momento, prestando atenção naquela refeição. Onde você come? Você come num local tranquilo, sem tela, sem informação, sem celular, sem TV, sentado à mesa, em pé, numa bancada. E por que você come? Essas quatro perguntas são muito importantes, mas o porquê, a gente vai explorar um pouquinho mais. Por que você come? Você come porque está com fome? Ou você come porque está afim de mastigar? Ou porque não tem nada para fazer? Ou porque tem alguém comendo? Então, o primeiro passo para a gente emagrecer ou para a gente ficar saudável é a gente ampliar um pouquinho mais a atenção na forma de comer. Então, por que, que eu estou comendo, onde eu estou comendo, com quem eu estou comendo e de que forma eu estou comendo? E aí, a gente tem nove tipos de fome, gente. Eu sempre falo, oh, Deus, por quê? Uma é tão difícil de lidar, a gente tem nove. Eu trouxe só quatro aqui para vocês terem uma ideia de como são essas nossas fomes. Então, a gente tem uma fome fisiológica, uma fome física... Que é quando a gente sente mesmo a fome, dá aquela roedeira no estômago, dá um gosto ruim, às vezes dá tremedeira, dor de cabeça, mau humor, aquela fome assim de eita, preciso de comida, meu nível de energia já reduziu. A gente tem uma fome social, a fome social é assim, está todo mundo comendo, eu vou comer também. Não estou com fome, mas alguém pediu uma pizza, aí você come a pizza. Vai para o aniversário, não tá com fome, mas está todo mundo comendo, eu vou comer também, né? Ou quando a gente, às vezes, está até assistindo a TV ou uma série, vê uma pessoa comendo determinado alimento, falar que vontade de comer também. Ou no Instagram, né, gente? Instagram e Facebook é um grande vilão aí de, da nossa fome, viu? Porque, às vezes, a gente está sem pensar em nada, começa a rolar lá e aí vê um monte de comida, vem um monte de doce, vem um monte de fritura, de alimentos bem calóricos e falar, ah, acho que eu vou, vou atrás disso, vou comprar, vou pedir, né? A gente tem uma fome específica, a fome específica é aquela vontade de comer, é quando você do nada tem aquela vontade de comer uma coisa doce, de comer uma coisa crocante, de mastigar, né? Ela é chamada também de fome do ouvido ou fome da boca, que é quando você quer ouvir o barulho da mastigação ou você quer mexer a boca, né, movimentar e aí uma grande solução é conversar, viu gente pessoas que não conversam muito tem mais necessidade de ficar comendo de ficar mastigando como se fosse para mexer essa musculatura e a fome emocional mais fácil de todo, né ninguém tem fome emocional ninguém tem um desejo por um doce depois do almoço, uma sobremesa um lanche, alguma coisinha antes de dormir Brincadeira, a fome emocional ela existe, ela é real, não é descontrole, não é falta de vergonha na cara, é uma fome que a gente tem aqui ó, é uma necessidade que a gente tem de preencher de comida e ela vem por diversas emoções, por diversos sentimentos, ela vem por tristeza, por alegria, por tédio, por desânimo, por ansiedade, por estresse, cada um de nós tem fome emocional diferente. E tem necessidade de comida diferente. Então, o um exercício legal é você perceber qual é a minha fome emocional. Por exemplo, eu tenho pacientes que têm fome com estresse. Tem um paciente que quando ele está estressado, ele precisa comer carne. Aí ele faz um quilo de carne e come. Sem mentira, ele faz um quilo de carne. Tem outros que é por ansiedade, aí precisa comer um doce. Tem gente que é por tédio, aí precisa comer alguma coisa crocante, ficar mastigando ali uma, uma pipoca, um biscoitinho, aquela coisa que você vai comendo sem parar. Então, a gente precisa olhar um pouco mais para esse tipo de fome e a orientação é fazer um check-in. Quando você pensa, vou comer, aí você para e pensa, peraí, por que, que eu vou comer? Eu estou com fome? Que tipo de fome é essa? É uma fome física? É uma fome emocional? É porque eu vi uma comida? É rápido, gente. São poucos segundos de reflexão que você vai, já abre uma chavinha ali de eu preciso mesmo comer, eu tenho que comer agora, ou posso deixar para depois. Porque muitas vezes a gente come só pelo impulso de comer. Pensou em comida, foi atrás da comida e comeu. Aí quando você termina de comer, você está com a barriga cheia, estufado, pensa, nossa, acho que eu nem tava com fome. Ou você pega um pacote ali de um salgadinho ou de uma bolacha, quando piscou, você terminou o pacote e fala, meu Deus, eu já comi isso tudo. Nem percebi que eu comi. E aí, quando a gente faz esse check-in, quando a gente para e pensa um pouquinho, a gente consegue perceber que fome é essa, comer mais devagar, se regular e com isso ingerir menos calorias, né? Que é o objetivo, para quem quer emagrecer, no caso. E aí, uma outra coisa que a gente usa nesse porquê comer é essa escala. Ela é chamada de escala de fome e saciedade, ou odômetro da fome. É um dosador, é tipo um radinho que a gente sintoniza como que está a nossa fome e como que está a nossa saciedade. Então, a gente tem níveis de fome diferentes. A gente tem uma fome bem fraquinha, quando você começa a sentir fome, começa a pensar em comida, né, daquela vontade de comer. Depois, essa fome começa a ficar um pouco mais forte e dá a sensação física no estômago, dor de cabeça, tremedeira. E aí depois a gente vai indo para uns níveis bem mais elevados de fome, que a gente começa a ficar irritado, mal-humorado, pensa que o mundo vai acabar, começa a maltratar as pessoas que estão em volta, ou dá dor de cabeça, dá aqueles sintomas bem, bem fortes de fome. Esses níveis mais elevados de fome, eles só costumam acontecer em situações de imprevisto, assim. Sei lá, você está viajando, passou da hora de comer, quebrou o carro, saiu de casa, esqueceu de levar comida. Então, não é normal a gente sentir essa fome forte. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando eu falo dos níveis de fome, os pacientes sempre falam Ah, eu tenho muita fome. Nossa, minha fome é muito forte. E aí, quando a gente para para analisar, às vezes a fome não é tão forte assim. E aí como que a gente identifica se está com fome real ou é aqueles outros tipos de fome que não é fisiológica? Eu acho que eu até comentei no sábado passado com vocês que um teste é pensar no peito de frango grelhado. Então se você está com fome, com vontade de comer, você pare e pensa, agora eu comeria um, frango, um peito de frango grelhado com salada? Se a resposta for sim, é fome mesmo. Porque a fome ela é específica. você come o que aparecer pela frente porque você está com fome. Agora se a resposta for não, pode ser uma vontade de comer, pode ser uma fome emocional, né? Eu adoro peito de frango grelhado, viu gente? Mas a maioria das pessoas vai falar, ah, comida sem graça, comida de dieta, peito de frango grelhado. Então façam esse teste, pode ser com outro alimento, um alimento que você não é muito fã, mas que no caso de fome você comeria. E aí a gente consegue perceber esse nível de fome. E aí depois que a gente come, vem a saciedade. A saciedade é a sensação de plenitude gástrica, aquela sensação de comi, reabasteci aqui minha máquina, estou tô satisfeito, estou tô cheio, estou né? bem alimentado. E a gente tem uma saciedade confortável, você fica com aquela sensação de comi o que eu precisava, fiquei satisfeito fisicamente e fiquei saciado do paladar. Então, é quando aquela comida gostosa que você fala, hum, que delícia, que comida gostosa, encheu minha barriga, mas não estou passando mal. E a saciedade que vai passando desse ponto é aquela saciedade assim, ai, ah, comi demais. Precisa esticar, precisa abrir a calça, precisa tomar um chá, precisa pegar um heno, um, um sal de fruta, porque comeu mais do que deveria. E por que que às vezes a gente come mais do que deveria? Ou porque a gente acha que o mundo vai acabar, é a última vez que você vai ver aquela comida, né? Que é muito comum essa sensação de, meu Deus, nunca mais eu vou comer isso. Aí come, come, come, desesperadoramente. Ou porque você não prestou atenção na forma de comer. Você comeu desconectado, comeu sem prestar atenção, quando fez que não, você comeu rápido, não mastigou encheu demais a barriga, comeu mais do que deveria. Né? E aí é interessante a gente entender essa fome e saciedade, porque se você respeita os sinais do seu corpo de fome e de saciedade, você fica no peso de equilíbrio. Então, comer com fome até saciar a fome Acabou tá gente, é o passo mais importante Não estou dizendo que é fácil A gente precisa de treino, precisa de muita observação Mas é o passo mais importante Se vocês observarem pessoas magras Algumas pessoas magras que vocês convivem Elas comem de tudo Vocês já viram pessoas magras fazendo dieta Deixando de comer falando, ah, hoje é quarta-feira Eu não posso comer pizza Elas não estão nem aí Elas comem porque elas talvez não tenham essa interferência externa. Elas não vão comer a pizza na quarta-feira pensando, ah, hoje é quarta, não devia comer pizza. Poxa, vou furar minha dieta, acho que eu não devia. Aí você fica naquela relutância. E quando você vai, você fala, bom, já que eu vim, eu vou comer logo tudo que eu puder, porque depois eu vou voltar para a dieta. E aí você se perde na fome na sociedade. E isso é só um exemplo, viu Gente, mas tem várias maneiras que fazem a gente se perder aqui na fome na sociedade. Então, se a gente entende isso, é, se a gente volta, na verdade, a respeitar essas sensações do corpo, a gente consegue manter um peso de equilíbrio. Por que volta? Porque a gente nasce assim. Se vocês observarem as crianças, elas são extremamente reguladas. Desde a amamentação, desde a introdução alimentar, quando a criança enche a barriguinha, ela não come mais. Ela vira o rosto, ela trava a boca, ela joga a comida no chão, ela espalha a comida, ela para de comer. E se a criança não estiver com fome, pode ser a comida preferida dela, ela não vai comer. Purinha ali, né? Sem interferências externas. A gente vai crescendo, vai recebendo essas interferências, mas é possível voltar esse caminho. Então, um exercício fácil é fazer esse check-in. Para, pensa uns 3 segundos, igual a gente fez aqui. O tempo que vocês fechar os olhos acho que demorou 5 segundos, três respirações completas e pensa como que está a minha fome enquanto estiver comendo, como que está a minha saciedade porque a saciedade a gente vai percebendo ao longo da refeição então você vai comendo e vai sentindo o estômago em a hora que estiver quase você fala, bom, acho que está quase deixa eu ver aqui se eu preciso terminar esse prato, se eu posso parar de comer antes porque a gente não é obrigado a raspar o prato, viu gente? Não sei se já falaram para vocês que a gente não precisa comer tudo que está no prato. A gente tem que comer aquilo que o corpo precisa. Eu sei que muitas vezes a gente é criado com isso, né? Tem que comer tudo, não pode sobrar comida. Mas, vamos rever então. Colocar menos no prato ou se livrar dessa crença, porque às vezes a gente come tudo para não jogar no lixo, mas faz o nosso corpo de lixo. Né? a gente joga para dentro e fala, agora você que lute, pô, dá um jeito de digerir isso daí, porque eu não posso jogar isso no lixo, e aí nosso corpo fica sofrendo, né? Passo 2, alguma dúvida? Vocês fazem as perguntas no final? Se tiverem, pode ir me levantando a mão. Passo 2 é a qualidade do que você come, e isso vocês já estão super afiados, né? A gente já fez bastante exercício, lá no grupo eu vi que vocês estão acertando bem direitinho, a questão dos níveis de processamento, então os alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. O objetivo é evitar os ultraprocessados, para sempre, não só durante os 21 dias de desafio. Porque eles realmente são mais, com mais açúcar, com mais gordura, com mais sal, eles não contribuem para a nossa saúde. São alimentos para a gente consumir eventualmente mesmo. Quanto mais in natura, quanto mais minimamente processado, mais o nosso corpo está ganhando mais fácil para o corpo digerir. Inclusive, tem uma curiosidade muito interessante, que é sobre gordura e açúcar. Na natureza, não existe um alimento que seja gordo e doce ao mesmo tempo. Os alimentos que são doces, eles são mais aguados, e os alimentos gordurosos, eles não são doces. Pensem em alimento in natura. Abacate não tem doce. Castanha não tem doces gorduras não tem doce. Então, quando a gente junta açúcar com gordura, é muito difícil para o nosso corpo processar. E a indústria fez isso, né? Naturalmente, na natureza, não existe açúcar com gordura. Então, por exemplo, quando os pacientes falam assim, Ah, Pri, eu quero comer doce, que doce que eu como? Os doces mais saudáveis são os que são só doces, que não, não tem gordura junto. Então, doce de fruta tipo, bananada, goiabada, rapadura, fruta em calda e todo mundo fica me assim mas eu quero comer chocolate, coisa com leite condensado, com creme de leite então são alimentos difíceis de digerir, são alimentos que o nosso corpo sofre porque tem esses dois nutrientes difíceis de digerir juntos então vamos tentando lembrar disso assim, evitar mais essa combinação de açúcar com gordura, tá? e aí tem um programa da Organização Mundial de Saúde, a OMS, que se chama 5 ao dia. Esse 5 ao dia é a saúde das nossas mãos. A gente tem que consumir, no mínimo, 5 porções de frutas, verduras e legumes no dia. No mínimo. 3 frutas e 2 verduras, ou 3 verduras e 2 frutas. Por que, que eu falo no mínimo? Porque as novas recomendações da OMS aumentam isso para 7 a 8 porções. Eu ainda estou... Eu ainda estou pedindo 5, porque a maioria das pessoas que eu atendo não consome nem 5 porções ao dia de fruta, verdura e legume. Espero que vocês sim, especialmente agora no desafio. É um desafio, é algo que a gente pode tentar lembrar também todos os dias. Será que eu estou cumprindo essa meta diária? Porque não é difícil, quando a gente fala 5 é meio assustador. Mas se você comer uma fruta no café da manhã, uma depois do almoço, uma tarde, já foram três frutas. E duas verduras no almoço. Um alface, um tomate, uma abóbora, um tomate, uma beterraba um pepino. Na verdade, sete ou oito é fácil se a gente parar para pensar, se a gente tiver uma alimentação baseada em comida de verdade, em alimentos in natura. Mas tentem manter na rotina de vocês esses cinco. E aí, vale fazer uma salada de fruta? Vale misturar verduras? Vale misturar salada? O que não vale? Comer a mesma coisa, porque tem muita gente que acredita que fruta é banana. Enfim, quando eu pergunto, você come fruta? Eu como? Banana. E o que mais banana? Como um banana de manhã de tarde e de noite. E verdura? Ah, como? Aboba, é, batata e cenoura. Eu até brinco, gente, batata e cenoura não é verdura. Mentira, é verdura sim, mas elas têm um alto teor de carboidrato e baixo teor de fibra. Então tem que ter variedade. Tem que ter coisas coloridas. Não vale comer só banana, não vale comer só batata, a gente tem que ir variando esses alimentos, tá? Cinco diferentes ao dia. Aqui, só para lembrar, em relação à alimentação, né? Entra água, entra hidratação. É, isso espero que esteja ok para todo mundo, né? Porque a ingestão de água é fundamental, é super fácil, não tem gosto, é algo que. É, é o básico assim da alimentação, da rotina de saúde, né? Injeção adequada de água. E aí tem inúmeros artifícios para quem não bebe água. Coloca despertador, compra aquela garrafinha que marca, tem aplicativo, anda com a água do lado, mas tentem monitorar o nível de hidratação. Passo 3. O passo 3 é a restrição, ela gera compulsão. Então, todas as vezes que a gente reduzir demais a alimentação e ficar em um estado de fome, essa fome vai estourar. Então, quem tenta fazer dieta radical, percebe que vai tudo bem até quarta, quinta-feira. Você começa segunda focada, segunda, terça, quarta, quinta... Vai chegando quinta, final do dia, você começa a pensar em hambúrguer, em pizza, em sobremesa, em pastel, em comidas bem calóricas. Por quê? Porque você pode estar com fome. Se você restringir demais, consumir menos calorias do que o seu corpo precisa, o seu corpo vai te sabotar. Ele vai reduzir o ritmo do metabolismo, ele vai absorver mais nutrientes, ele vai dar mais fome. Então, o certo é comer bem, não é comer pouco. Para emagrecer, a gente não precisa necessariamente cortar todas as comidas ou passar fome. Se a gente usar lá a fome e a saciedade, ajustar a quantidade de alimento, tá ok. Como é essa quantidade de alimento? Eu preciso comer o suficiente para ficar saciado de 3 a 4 horas. Então eu almoço meio-dia, só vou sentir fome lá para umas 4 horas da tarde, tá ótimo, tá comendo bem. Mas eu almoço carne com salada, 1 e meia, eu já tô revirando a cozinha, os armários, procurando alguma coisinha para beliscar, você não tá comendo bem. E aí vai vir essa compulsão, né? E aí, voltando para o passo 2, a qualidade é muito mais importante do que a quantidade. Até no sábado passado alguém perguntou, ah, você vai calcular para gente quanto que tem que comer? Gente, nem para os meus pacientes eu não calculo toda vez. São poucas pessoas que precisam do cálculo de quantidade. Por quê? Eu falo que os pacientes, eu não moro no estômago de vocês. Eu não sei se no almoço duas colheres de arroz ou quatro colheres de arroz vão matar a sua fome. E outra, a gente não é robô, a gente tem fome diferente. Tem dia que você tem mais fome, tem dia que você tem menos fome. Se você começar a olhar o seu corpo, você consegue se regular. Então, tem dias que eu preciso repetir o prato do almoço. Tem dias que o mesmo prato eu não come tudo. Porque você olha a sua fome e sua saciedade. Então, não existe um robozinho dentro de vocês falando que tem que comer igual todos os dias. E esse é o maior fracasso de todas as dietas. Porque as pessoas começam a seguir um padrão que nem sempre é compatível com o corpo e o metabolismo delas, e chega uma hora que fala, não, mas não, tô com fome, tô passando vontade de comer, tô muito restrito, aí você larga para lá. Dieta restritiva, tem um estudo que fala que 95% das pessoas que fazem dieta restritiva engordam de volta. 95%, é muita gente. Então tem algo errado. E eu falo, não falo feliz isso não, eu falo que tem algo errado na própria maneira que a nutrição tem sido conduzida. Colocar todo mundo no mesmo balaio, né, tem que comer isso, tantas gramas, tantas tantas quantidades, tantas calorias, não tá dando certo. Prova disso é que os níveis de sobrepeso e obesidade só estão aumentando no mundo. Se tivesse dando certo, a gente teria redução desses níveis. Então, o que eu tô mostrando pra vocês é uma outra forma de olhar, né, de não, não ficar preocupado, cadê... Eu recebi aqui hoje cinco cardápios, cinco cardápios diferentes, aí a pessoa falou assim, junta tudo aí e faz um pra mim, Priscila. Não é isso aqui que emagrece, gente, não é uma prescrição escritinha com quantidade que necessariamente vai emagrecer. Para 5% das pessoas, sim, funciona. Então, se você acha que tá dentro desse 5%, ok. Se você acha que não tá, vamos tentar outra maneira. E aí o passo 4 é dormir. A gente tem uma pirâmide de necessidades básicas. A base da pirâmide é sono. Se não tiver um sono adequado, não adianta comer bem, não adianta fazer exercício físico, não adianta nada. Então, se você tem problemas para dormir, ou se a sua rotina impede que você durma o tanto que você precisa, é hora de parar e olhar a rotina, né? Ver se tem dificuldade de sono, ver se tem alguma questão emocional, física, né? Procurar um especialista. Ou se é porque eu fico enrolando mesmo para dormir. Porque tem muita gente que fica enrolando, enrolando, quando pensa que não, já é uma, duas da manhã, aí dorme, tem que acordar às seis e meia, sete, e vai entrando nesse ciclo de envelhecimento. Porque um dos maiores prejuízos da, do sono inadequado é o envelhecimento, gente. Cada ano de sono mal dormido equivale a dez anos de envelhecimento. Então... <risos> não queria nem rir, mas da carinha. É, é muito sério, gente. Assim, a gente não dá a, a, o devido valor ao sono. Nosso corpo precisa de descanso, nosso corpo precisa de pausa. É maltratar o corpo, a gente colocar ele para lidar no cansaço, no estresse, dormindo mal, comendo mal e é maltratar, né? Isso aqui não é uma máquina, não, gente. Eu, eu sempre falo que nós não somos igual um carro, porque o carro envelhece a gente vai lá, a troca e compra outro. Estraga, a gente vai lá e troca as peças da manutenção. Nosso corpo não é uma vez sozinha. Se estragar, não tem como trocar, não. Em raras exceções, né? Que a gente consegue fazer transplante e tudo mais. Mas a pergunta é: como está a manutenção do carro de vocês, né? Porque o carro da gente a gente leva né, para revisão, leva para manutenção. Parou? Escolhe. Parou? Será? Mas está com a luzinha acesa? Oi. Oi. Volta. Então, o carro a gente leva para manutenção, leva para revisão. Escolhe uma boa gasolina, né? Sempre que possível a gente não vai lá e pega qualquer posto, qualquer gasolina barata. E no nosso corpo a gasolina é comida, viu? Só para lembrar, então. Vamos escolher uma gasolina de boa qualidade, um combustível de boa qualidade e dar a manutenção que precisa. E aí, em relação aos horários... Sim, ele está perguntando sobre o ciclo circadiano, que eu ia falar exatamente isso agora. Nada? Tem problema. Todos os seres vivos, eles são regidos por um ciclo chamado ciclo circadiano. Esse ciclo é quem governa o nosso corpo. A hora de dormir, a hora de comer, a secreção de hormônio, de enzima digestiva, de neurotransmissor, de tudo. Então, existem janelas adequadas para comer, para dormir, para descansar, para tudo mais. E aí, quando a gente segue esse ciclo com os horários adequados para o nosso metabolismo, para o nosso corpo... A gente fica aqui, ó, no, melhor controle, no melhor controle de glicemia e outras doenças, no peso saudável. Quando a gente vai contra esse ciclo, a gente fica aqui. o maior risco de diabetes, obesidade, câncer, outras doenças e peso inadequado. Então, esse ciclo, gente, é um ciclo da natureza. Como que funciona a natureza? Os animais acordam ao nascer do sol e vão se recolhendo no final do dia. Vão reduzindo as atividades no final do dia a não ser que seja um animal de hábito noturno. E a maioria de nós não é de hábito noturno, embora a maioria fale, né? Não, mas eu rindo melhor à noite. Não, mas eu sou noturno. Há controvérsias. A maioria de nós funciona melhor de dia. E os animais também, eles comem quando eles têm fome. Os horários de fome, por incrível que pareça, eles são muito integrados com a luz do sol. Então, a hora que o sol está mais forte, é a hora que a gente tem mais fome e maior capacidade digestiva que, geralmente, é meio-dia. Então, sabe aquela história de tomar café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo? É mentira. É lenda. Na verdade, o melhor poder digestivo é na hora do almoço. Então, aproveitem o almoço. A refeição principal do dia tem que ser o almoço em relação à quantidade, variedade de comida, nutriente. E aqui no Brasil, a gente é muito abençoado de ter um, uma, um hábito alimentar muito completo, né, de ter no prato arroz, feijão, carne, verdura, salada, que a maioria dos outros países não tem esse hábito. Então, o prato de, de almoço do brasileiro é o mais completo nutricionalmente. Isso é falado no mundo inteiro. É a refeição bem equilibradinha, assim. Tem países que, vocês sabem, come batata com carne, come salada, come né, depende da região, não é tão completinho igual o nosso. E aí, a hora do sono é importante. A maioria dos estudos fala que o ideal é a gente estar dormindo entre 22 da noite e 6 da manhã. E esse 6 da manhã varia de acordo com o sol. Então, no verão amanhece mais cedo, a gente pode acordar mais cedo. No inverno amanhece mais tarde, a gente pode acordar mais tarde. Mas o importante é, para adultos, 7 a 8 horas de sono por noite, dependendo da pessoa, né? Tem pessoas que precisam de um pouquinho mais, outras de menos e tentar pegar essa janela de 10 a 6 da manhã. O que eu brinco com os pacientes? Você precisa dormir um dia para acordar no outro. Então, não vale dormir no domingo para acordar no domingo. Tem que dormir antes da meia-noite. O certo é dormir um dia para acordar no outro, não no mesmo dia. Então, começando por isso já é ótimo. Você já ganhou muito em saúde. Então, dormir antes da meia-noite tem alguns pacientes que até colocam o despertador 11h30 para começar a ir para o quarto ela está valendo, é antes da meia-noite. Mas tentem levar isso, tá? E o passo 5, atividade física. Eu coloquei os passos, gente, não é em nível de relevância não, viu? Todos são extremamente importantes. Mas a gente é, nem vai entrar na área do, do pessoal de atividade física, porque vocês estão bem assessorados mas a gente sabe a importância do movimento né, para a saúde e vocês sabem, vocês estão aqui se movimentando. E aí a gente tem alguns pilares da saúde. A saúde, é, ela, assim, a gente precisa seguir algumas recomendações, alguns pilares para que a nossa saúde fique sustentável, para que a nossa casinha da saúde fique em pé. Existem várias literaturas falando dos pilares. O que eu acho mais completo e mais acessível é esse daqui, o pilar do sono, da alimentação, do exercício e manejo de estresse. Ou controle da mente, né? Como queiram falar. Super fácil, né? Um mais fácil do que o outro. Nenhum tem dificuldade, tem? Facinho, né? Bobagem. <risos> Brincadeira, gente. Eu sei que é desafiador e é a discussão que a gente sempre tem, assim. É um desafio manter esses quatro pilares? É, bem grande. Não é pequeno, eu sei porque eu faço, eu tento fazer, né Me esmero em fazer esses quatro pilares. E tem dia que dá uma... tem que dar uma respirada funda, né? Ai ah, meu Deus, já acabou a verdura, já acabou a fruta, corre no mercado, compra, lava, higieniza, prepara. Ah, tem que fazer exercício, tô cansado, queria dormir, não pode te estressar, respira fundo, mantém o controle emocional. Então não é fácil, a gente tem que estar o tempo inteiro ali andando na corda, tentando se equilibrar. Mas, a outra opção é mais difícil, podem ter certeza. Porque cuidar da saúde dá trabalho, mas cuidar da doença é muito pior. E só quem já passou por doença ou quem já passou por dificuldade, teve que ir para o hospital, teve que fazer cirurgia, teve que fazer inúmeros tratamentos, sabe como é bom a gente ter saúde, como é bom a gente ter disponibilidade para cuidar desses quatro pilares. É muito melhor do que cuidar da do doença, né? E como eu falei, nosso carro uma vez só. Depois que estraga, acabou. É muito difícil a gente recuperar dependendo do nível de estrago. Então, cuidem, gente, cuidem da saúde de vocês. Embora existam inúmeros profissionais ligados à saúde, a responsabilidade da saúde é individual. A gente tenta trabalhar muito isso com os pacientes. A responsabilidade é sua. Os profissionais estão aqui para ajudar, mas a responsabilidade é só nossa é sua, é minha, é só nossa a escolha quem faz é você a rotina quem organiza é você então peça ajuda né? faz o que precisa ser feito vai nos profissionais que precisa mas não esqueça, é sua responsabilidade não tem como delegar isso não tem como falar ah, mas o exercício estava errado mas o cardápio estava errado mas o som... não, gente, é nossa é a gente observar o que, que não está dando certo e agir e aí, quando a gente fala de responsabilidade, a gente fala muito de auto-observação. Eu gosto muito de uma frase que fala que a auto é o caminho para o autoconhecimento. Porque só quando eu paro e olho para o meu corpo, olho para a minha vida, que eu vou conseguir mudar. Então, olhando para a minha vida hoje, onde eu preciso melhorar? No sono, na alimentação, no exercício, nesse controle emocional, são passinhos de formiguinha. São pequenas coisas, se vocês falarem assim, não Pri, eu vou começar comendo cinco porções de fruta e verdura por dia, ótimo, maravilhoso. Não, eu vou começar ajustando a água que eu não estou bebendo direito, perfeito. Não, eu vou começar dormindo um dia para acordar no outro, perfeito também. Então, escolham uma coisa, nem que seja só uma. Queria muito que vocês saíssem desse, desse encontro de hoje ou desse final de semana com uma meta, uma meta pequenininha para voltar para a saúde, para voltar esse autocuidado, ou para seguir, né, para quem já está fazendo, para seguir emagrecendo, para seguir tendo os resultados. Quando eu falei semana passada do, da pesagem, depois de três meses, eu não estava brincando, eu e o Daniel já tivemos uma <risos> brincadeira, mas a gente pode pensar nisso, né, Daniel? Depois de três meses, volta todo mundo fazer minha avaliação para ver como é que vocês estão. Porque não são 21 dias, o que a gente quer plantar aqui é a sementinha de... Para sempre, por toda a vida, né? de autocuidado. Não é toda a vida sem bebida, sem doce, sem, sem industrializados, ultraprocessados. processados, esse é, a é o período do desafio. Mas é depois a gente ficar nesse controle, né? nesse equilíbrio, de não, não largar tudo para lá. E aí, a pergunta é, é possível viver sem dieta? O que vocês acham? A feijoada. Gente, dieta vem do grego e significa estilo de vida. Só que, infelizmente, mudaram a percepção desse nome. Então, dieta hoje é vista como restrição, como passar fome, sofrimento para emagrecer, ter que parar de comer, ter que parar de beber. Mas, na verdade, dieta significa estilo de vida. Então, primeiro de tudo, é estilo de vida. Todas as pesquisas modernas mostram que a solução dos nossos problemas é chamada de MEV que é mudança de estilo de vida, mas eu, particularmente, não gosto do termo dieta, não uso o termo dieta com os meus pacientes. Por quê? É porque dieta traz uma carga de sofrimento, né? E, na verdade, o que a gente precisa mesmo é a autorregulação. Então, se a gente se autorregula, se a gente observa o nosso corpo e faz o que o nosso corpo precisa, se a gente olha essas questões os quatro pilares, a fome, a saciedade, a gente tem um estilo de vida saudável. E aí eu gosto muito dessa frase que fala assim, comer era algo intuitivo, até acrescentarmos matemática na comida. Então, desatamos a calcular calorias e fomos quebrando a conexão que tínhamos com o nosso corpo. E a gente tem estudos que mostram que desde que começaram a falar de caloria, de carboidrato, de proteína, de nutriente, as pessoas só ganham peso. Quando eu pergunto para o paciente assim, o que, que você come? Aí ele fala, ah, eu como uma porção de carboidrato, uma porção de proteína. Eu falo, não, o que, que você come? Estamos falando de comida. A gente come arroz, a gente come carne, a gente come batata, a gente come macarrão. A gente não come carboidrato. Carboidrato é um nutriente que só quem deveria estar preocupado é os profissionais que precisam calcular esse nutriente para vocês ou para os pacientes. Então, a gente precisa voltar um pouco para o que os nossos avós faziam, né? Tem um jornalista norte-americano, Michael Pollan, ele tem vários livros sobre alimentação e ele fala, uma das, das regras dele é, coma comida de verdade, não coma nada que tenha muitos ingredientes ou que tenha algum ingrediente lá que você não conhece ou não consiga pronunciar, e aí, se vocês começarem a lista de ingredientes, é assustador. E não coma nada que sua avó não reconheceria como alimento. Eu não... Toda vez que eu falo isso, eu fico pensando em toda comida. Imagina, gente, chegar para a avó com um pote de miojo, de caponudos, que você joga água quente e a refeição está pronta. Não existe, né? Então, quanto mais natural, quanto mais próximo de comida de verdade, de atender às necessidades do nosso corpo, mais fácil esse emagrecimento, esse caminho da saúde, essa mudança de estilo de vida. Então, não, não precisa viver com dieta, a gente pode viver mais leve, mais tranquilo, olhando esse outro lado. Não estou dizendo que dieta é errada, ela é necessária em muitos casos, e muitas patologias e nos 5% que se beneficia dela. Mas o que eu quero falar é com os outros 95%, que na minha opinião é bem mais relevante, né? Dessas pessoas que precisam de ajuda com a alimentação, sem sofrer, sem restringir, sem parar de viver, sem ficar nesse ciclo né de emagrece, engorda, emagrece, engorda e nunca chegar onde gostaria de chegar. E aí, era isso que eu tinha para falar para vocês. Vou deixar meu contato. Aqui tem só um pouquinho do meu trabalho, além de atendimento, já tem quase 14 anos que eu atendo. Eu tenho alguns programas, eu gosto muito de atender famílias, então eu trabalho muito com alimentação infantil, porque eu tenho muita esperança nas crianças, né? Da gente já fazer esse caminho certo com elas. E aí tem o livro de alimentação infantil, tem o curso online, tem assinatura, que é tipo uma Netflix, que todo mês eu libero cardápio, receita. Tem um programa que é específico de emagrecimento, que é como viver sem dieta. A gente faz ele na versão online e na versão presencial também, são algumas semanas, né? Em, alguns encontros frequentes, semanais, em grupo, para a gente trabalhar esse passo a passo, vamos dizer assim. Sem necessariamente prescrição de cardápio, a gente ajuda com o cardápio. Eu falo a gente porque esse programa faz faço com uma outra nutricionista daqui de Brasília, Simone. E aí ele é bem legal, assim, que a gente faz o, o passo a passo dentro dessa temática que eu conversei com vocês. E aí, vou deixar aqui meu contato, estou lá no grupo também. Ah, inclusive, gente, lá no grupo, quando vocês precisarem falar comigo, eu peço que marquem o um arroba, porque ontem mesmo ficou uma, uma pergunta sem responder, que se perdeu lá no meio de todas as mensagens. Mas, qualquer dúvida, estou aqui, à disposição. Estou sempre aqui pela academia, sem um horário fixo, cada dia vem uma hora diferente, estou à disposição, se vocês precisarem conversar, tirar dúvida, tá? E quero agradecer, Daniel, a Destaque, toda a equipe pela oportunidade de participar com vocês desse desafio. Estou achando muito bom, muito legal e a gente só está na primeira semana, né? Tem muita coisa para acontecer. Obrigada, gente. Parou de novo? Ah, não, não. É, a apresentação eu vou colocar no grupo para vocês, depois. E a gente tá gravando também o, o, a palestra, as informações. E vamos depois divulgar o vídeo também no YouTube, no canal do destaque, tá bom? Para que quem está aqui hoje levou esse conteúdo e para que outras pessoas absorvam também esse conteúdo. E o restante dos participantes também. É, o espaço está aberto agora algumas dúvidas que vocês queiram colocar, selecionadas. O desafio, às a vossa, vossa alimentação. aproveitem que temos um profissional excelente do nosso lado para tirar todas as vossas dúvidas, né, das restrições que vocês têm que impor, ou, né, da facilidade de que vocês estão levando a nossa dieta, qual a dificuldade vocês têm no momento, tá bom? Podem tirar agora as vossas dúvidas, tá bom? Mais, Aqui, você tem Sim, ele perguntou se assim, tem relação ao horário da última alimentação e horário de dormir. Para a maioria das pessoas, sim. A gente precisa se alimentar duas a três horas antes de dormir para digerir bem, para não ter nenhum mal-estar assim, na hora de dormir, ou refluxo, azia, algum problema digestivo. É, a refeição principal, tá gente? De duas a três horas. Aí vamos supor que você janta seis horas e antes de dormir dá uma fome, aí pode comer algo leve, uma fruta, um iogurte, algo que seja mais rápido de digerir. Muito boa pergunta, Vasco. ele perguntou sobre a junção, vocês estão ouvindo a pergunta? Estou repetindo aqui. É, a junção de gordura e açúcar. Na verdade sim, no nosso processo digestivo, cada um de nós é diferente, né? Cada um tem uma capacidade de digerir diferente e isso tem a ver com o metabolismo e com o biotipo. Então para algumas pessoas fazer essa junção não tem problema nenhum, se sente bem, digere bem, não fica com nenhum mal estar, mas para outras pessoas sim. Para algumas pessoas a gente trabalha essa incompatibilidade de alimentos, que é chamada, sabe? Às vezes a junção de alguns alimentos fica difícil de digerir, a pessoa fica com desconforto, gases, azia, sensação de empaixamento. Aí a gente faz essa separação. Aí depende da digestão. Não consigo ouvir. Adoçante? Pode. Em re... Ah, foi a senhora que perguntou e eu não respondi, né? Desculpa. É, em relação ao adoçante. Hã? Sim, em relação à adoçante, o adoçante é indicado para quem tem diabetes ou alguma outra doença de metabolismo. Quem não tem, pode usar mel, melado, rapadura, açúcar mascavo, açúcar demerara, claro que em pequenas quantidades, né? E aí dentro dos adoçantes, os adoçantes naturais, o stevia, a sucralose, o xilitol, é, aqueles artificiais, ciclamato de sódio, sacarina, eles não são muito indicados. Aqui no desafio a gente optou por não ter açúcar. Inclusive eu fiz um bolo para vocês, deu super errado, um bolo que eu faço sempre, que fica uma delícia, mas hoje, Deus não quis que vocês comessem meu bolo. Eu trago outra hora. É, mas aí no bolo, por exemplo, uma coisa que funciona muito é colocar uva passa. Não sei se vocês já testaram adoçar o bolo com uva passa. Dá super certo. Não gostam? Mas não sente o sabor. Ela dá a, a, a doçura para o bolo e não dá para sentir o sabor da uva passa. É, se a banana estiver bem madurinha dá certo mas se quiser testar a uva passa ou a ameixa seca batida junto ela dá o dá um doce sem ficar com o sabor da uva passa e quando usar adoçantes culinários, né? Que senão não dá certo a receita. Mais alguma dúvida, gente? Então, então foi colocado junto da mensagem do exercício hoje de manhã, alterando a informação da palestra, junto da descrição. E além de surpresa, temos também esse exercício. Então, ontem à noite a gente anulou a divulgação de toda a programação do desafio surpresa. As informações importantes você pode colocar de manhã às 6 da manhã ou no encerramento no final do dia, tá bom? Isso, no encerramento Mexi do grupo, no encerramento do grupo, a gente coloca sempre informação importante, ou no encerramento ou na abertura, tá bom? Os guias. O desafio surpresa, foi lançado de forma surpresa ao longo do dia e com destaque. A gente colocou várias fotos de surpresa, de surpresa né? e foi lançado na quinta-feira. Na quinta-feira. Não, as informações importantes a gente vai passar no lançado ou de manhã, na abertura do desafio, ou no encerramento, tá então. bom? que todos Ontem a gente colocou no final. É o encerramento do grupo. O então, Brasil foi lançado durante o dia 5º, é a informação principal, tá bom?